Apresentando Eu, papai Jujuba Nanica No canal Jujuba Nanica Faz para pra mais vídeo Hoje estamos aqui Para mais um vídeo de Roblox guys Hoje estamos aqui no Murder Mystery 3 Gente, não é o Murder Mystery 2 O oficial pelo menos eu acho. Que é o oficial Bom, é, é o Murder Mystery 3. Eu vim trazer é, códigos, tá? Como podem ver. Mano, eu não consigo fazer tá? Né? Pronto. Uh, a gente vai. A gente é inocente. Eu. Eu vou. Vamos ver quantos códigos tem aqui. Eu não vou botar um por um, não. Não sei se eu conto. Pera. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Perdi 14, 15, 15, 15, 15, Deve ter uns 300 O que? Ouvi vários facas Espera aí que tem que ficar Fico mesmo com o Marvel. Ah, mano, eu tô ouvindo o Mordor passar a pele. O tá passando a porta. A loira aqui. A loira do banheiro que está aqui, não é? Ele. Eu acho que E tá esse cara eu sei que não é nem esse. Estão aqui parado. E o barulho de faca? Ui! Eles ali da tá. É esse menino. O menino aqui, atrás, atrás, atrás, atrás. Ali atrás, ali atrás, ali atrás, ali atrás, ali atrás, ali atrás, ali atrás, ali, ali, ali. Mata, mata, Gilly, ali, ali atrás, ali atrás, ali atrás, mata, xirinho. filha de mamãe boa. O Gilly. Pô, xerife, nem pra tu ajudar Gente, eu entrei no jogo Eu já ganhei 15 mil Aí eu fiquei pegando ponto E ganhei mais 20 e pouco mil Aqui Gás, vamos aqui do ladinho Clicar E o primeiro código é Valen Com o A, foi o 4 E o L é o 3 O E é o 3 Bom va va l, l, l, l. Ah Esse é o código Hedden, Hedden, Hendry. Que que eu consegui? Que que eu consegui? Uhum. Tá, Bônus bônus round eu não sei, eu sei se aqui não foi eu. Próximo próximo código é esse aqui. Eita. Esse. Uh, Duke. Uh. aqui. Reden Cheio de loucura. É isso aí. Por enquanto, vamos continuar aqui. Vamos jogar. A gente tem que matar todo mundo. E eu jogo bem ver. Aí. Aí. Próximo código é o Low Pop. corre Relen Cory Sucesso. Pizza! Pizza! Quem não gosta de uma pizza com um i4? E é, o 1 um é o lugar. Botar o um 1 no lugar do I e o A no lugar do 4. Entendo sempre isso. E botão de exclamação. O próximo é um galáxia. Agora eu falei pizza. Assim ó, pizza. Agora eu vou, agora eu vou falar galáxia. Não sei porque. Próximo código: galáxia, galáxia, galáxia, Reringori. bakery, bakery, bakery. Que que eles vão Já podemos ver que tem uma musiquinha do caramba que vai fazer eu levar um copyright. sempre que apaga uma sempre que ela termina o round vamos fazer assim é uh, é Ed, Ed, Edward Edward oi carinha da coxa um nome. Edward ta ta e o próximo é Mort M O R T não sei se posso falar você é sabe traduzir isso aqui o 3 no lugar do E botar o 3 no lugar do E e o E e o A no, no, no. o 4 no lugar do A vocês sabem o que é isso se Só... não saber eu não recomendo não porque também o tradutor não confia aqui Próximo código live faz a gente conseguir alguma coisa do chroma uh, Próximo código é shark. Gente, eu não sei por que eu falei, eu quase falei shark. Valor, a gente tá em é, vamos lá, herring gori. Deu? Deu. Eu acho. Tini, tini, tini, tini, tini, tini. Eu só tô ouvindo alguém passar na faca Eita, é Tini Gente, onde ele? Diz, É esse código aqui O próximo código é o Skull Skull, Skull Seguimos! Próximo código é o... Calma. Meu Deus, tem muito carinho o lugar só. Então... Deixa eu baixar um pouco. Vou baixar um gráfico. Melhor. O próximo código é o Sor... Sorron. Esse aí o O, gente, não é O, tá? É um zero no lugar do O. o próximo código é TF. XF. É o um I, e um, e um, um, um, um, um e o um 3. No caso, CH13F. O CH13 foi de F. E o próximo código é aquele hide. Esconder. No, esconder. É esconder, se não me engano Hiding Lembrando, I", o I é no, o Botar o 1 no lugar do I E o 3 no lugar do E Return Lembrando É um 3, gente Isso aqui, ó, tudo maiúsculo, por favor 1, 2, 3 E é Código Gente, é muito código Redding Full, gente, tem muito mais código oh, Gente, eu vou ficar aqui até meia-noite Próximo código é o box. Gente, eu vou acelerando, então eu aconselho vocês a pararem o vídeo. Para aparecer o código. Eu vou deixar mais ou menos por 3 segundos vocês pausam o vídeo. Que acho que dá tempo. Tipo assim. Na verdade, uns 4 segundos. Tá. Porque tem muito código. Muito, muito mesmo. Próximo código é o box. O próximo é o.. É o vapor. e vapor. Um, dois. 3, 4 Conseguimos. Próximo é update. Que pausa o vídeo. 1, 2, 3, 4. Foi. Próximo código é o Botei. 1, 2, 3, 4. Vocês têm 4 segundos, gente. Pra pausar o vídeo. Se quiser, eu Voltar, somos murder, murder, somos murder, gente. Esquece os códigos. Vamos matar o tá, matar Gente, eu quero deixar o cara da coxa vivo. Eu já teria tipo Matado Demora muito X9 o caça Eita tão produzido igual o murder sabe murder tipo assim ele é zero mais ou menos zero delay porque tipo esse murder é meio que uma réplica dele sabe não é tipo assim um murder que tipo assim a gente conhece com murder tá, tá, tá, tá, tá. Tem gente que não sabe. Tem gente que não. Tá, acho que ele vai aqui. No meio calado. Uh, que raiva. Bom, gente, próximo código é esse aqui, ó. SIL 1, 2, 3, 4. Pausou o vídeo. Né, gente, Debochado não gosto. Lu Luger, Luger, Luger. É isso aí gente. Inocente. Vamos lá. O próximo código é o T. Te tem, tem, tem, Tim tem, é de inglês passou isso aí. Aí vamos aqui. E pronto, e In... não posso falar essa palavra, eu acho. Aqui é isso aí, gente. Tá escrito aí. E tá aí, gente, eu tenho barulho do mar de mim. Ai, uma régua. Toma, tá aqui. Assim. Vou ficar bem aqui, bem aqui. Enquanto eu vou colocar os outros códigos, é o próximo código. É o Inca. É isso aqui, ó. É isso, gente. É isso aí. Não tem muito o que dizer aí. Ah, agora o próximo é o Miri Night Tatatã. Pronto, resgatado com sucesso. Um, dois, três, quatro. Espera agora. Murder, murder, o xerife, xerife. Ai, merda. Looker, looker, Gente, Já tudo isso é maravilhoso, vou ficar aqui. aqui Ninguém me abre próximo código é o próximo código é o Luke aí ó um dois três quatro já copiou já colou e pá que o próximo é o Dark One two three let's go uh -huh. aqui agora o próximo é o E gente, será que dá pra fazer trade? Hum. Quer trocar com as pessoas? Hum. Heavy code, ali vocês vão usar o red! Red so easy, re bro! Ah, nem mostrei, gente. É esse, esse aí, ó. Tre o lugar do E3. Entendeu? Se vocês ouvirem barulho de discord, vocês são menores. É Próximo promo código é o PH4R40H. 1, 2, 3, 4, copiou, Heading Sucesso. Gente, eu não quero nem abrir minha mochila quando vem. É a minha mochila, tá gente? O próximo é skill. skill. É, é exclamação. sk 311 exclamação. Heading Cody! Agora estamos esperando o barulhinho. Uh, pronto. <música> Próximo Meu amigo, tamo acabando. Que bom! Próximo promo code é o Ghost Gente, gente, não dê Ghost, por favor hein? Em jogos online não de Ghost É a coisa mais ruim que tem não dei ghost, eu já dei Go Não, nunca dei ghost, na verdade Eu conheço é, modo Luzinho, tá Próximo é o ghost E o próximo é o Prisoner Deixa eu virar de frente para vocês verem a minha beleza O que eu tava falando aqui? A minha opinião, meu bichinho Aí, ó Aí Vou morrer aqui em cima, gente Tá doendo pra levantar Aqui, aqui ó Eu morro aqui em, cima. Eu aqui em cima Bom, o próximo código É o... E, pera, esse a gente tá indo qual? Prisioneiro O próximo é esse aqui, ó próximo é o 3D. G3D. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Resgatado. O próximo é DEG. DEG. DEG. DEG. Deg, Deg. Exclamação DAG. Com. Um, com é, exclamação D4. G. Exclamação. 1, 2, 3, 4. Va Próximo promo code gente, é o... Vapor. É... V... V4... Por. Não. V4 P-R-O. Não. V4 P-0-R. Vapor. Cheirinho. Próximo é... Ren. Ren. Ren. Sei lá. R4... 1R4 1N Rer em code, eu Esqueço de contar até 1, 2, 3, 4 Esqueço de contar até 1, 2, 3, 4 Próximo promo code é YEP Só que em vez do E É, um, é o então, 3 Exclamação Y, y, y é. é, tá certo Y3B Exclamação Ai que susto Noob Noob com N00B3Y Próximo promo é um Winter É Winter 1, 2, 3 H e T R TR 1, 2, 3, 4 Próximo código esse aqui, né? Não, peraí. O próximo é 20 Winter, Winter, Winter. Tá, já usei PDJ. PDJ. Gente, não faço a mínima ideia do que é PDJ. Só sei que é. PDJ, Rerengori. E o próximo é 100. C3N. C3, S3, S3N. 1, 2, 3, 4. Reden code. O próximo promo code. Anti, pen, último, penúltimo. Anti, pen, não. Já estamos quase perto. E o próximo é Thor TH0R. Espera a tela preta passar. Xerife? não. Uh, Tor é é o Tor gente trocar o O pelo é pelo zero. Reden. Agora o, próximo, o antepenúltimo código é o Tur Turqueia turquesa acho que ele quis dizer é T U R K 3 y, y. 1, 2, 3, 4, Redencode, Já pausou o vídeo. Vem, TED. Próximo promo code. V3NT3. N3, N. 3 V3NT3. 3D. Não. V, V3NT3D. Pronto. Vente. Ted Agora é a banana. Ai, a banana. Ai banana, ai banana, Super Nanica, ai banana, banana com trocar o usar pelo 4 B4N, B4N4N4, N4. Gente, eu... gente, eu ganhei 5 vezes o mesmo martelo. Martelo, vamos ver qual que é o mais bonito uma batalha? gente, eu não vou jogar uma batalha do tô banana ai lugar com sombra ai a banana ai a banana gente vai ter uma pegareza que eu sempre quis ter um, deixa eu ver tudo alguma coisa de chrome chrome chrome chrome chrome Olha agora cadê o. Sabe cadê? cadê? É limitado, gente. Os pessoas que tem. As coisas que tem em L é limitado. Então corre lá. Ah, deixa eu pegar um mais bonitinho que tem. Vamos pegar esse. Essa banana. Não, gente, não vou pegar a banana, não quero de que maldade. Cajado de... da luz, diamante, revolver. Tem pouca revolver. Vamos pegar esse Big Rai. Efeitos. Aqui. Benefícios. Passos, remotos, brinquedos. Gente, vamos gastar agora nosso dinheirinho. Deixa eu ver só que é a loja Chrome. Nada contra. Vamos pegar mais caro que tem. Bom, uh, cadê? De pet. Oh, tá o é bonitinho? Coelho da Páscoa. Um pintinho. Não, gente, não quero tu. Eu queria tu, mas eu quero pintinho. Agora a gente já comprou. Vamos pro emote. Ele fechou, ele fechou. Eita, gente, minha cara tá muito Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Ai, e o Deb? eu Gente, Fio dental, vamos. Vou comprar. Dá em nada. hora de brinquedo. Vamos comprar tudo. Vou comprar isso. Deixa eu comprar minhas coisas. Deixa eu tirar minha cara aqui que eu já fiquei irritada. Aqui. eu sei que eu sou bonita, né? Impressionante. Sou muito linda. Sou muito linda, não sou? Aqui, aqui. Os over é tudo baratinho, então vamos comprar. E agora benefícios. Ah! Não, não fazer barulho. Não. Saber quem. Detetive. Saber quem é o detetive? Raio-X. Óbvio. Agora rádio. Por que eu compraria um rádio? Xerife, xerife. Nossa, gente. Mas eu nunca ganho xerife. Bom, oh, gente. Eu vou comprar a última caixa. Qual que tem mais? Ai, ai. Eu vou pegar as caixas mais bonitas. Essa caixa mais bonita? Não Oh, vamos lá, guys Tá A hype, a hype Eu conheço, o gosto dessa música É aquela Como que eu posso dizer Como que eu posso representar essa dança Aquela, assim, ó Não vou, não, não, não dá Não dá E gente, o deb finito Não dá pra não comprar que é Não. a uh, barra e Wakanda. Gente, calma. O pessoal já Matei dois, tudo satisfeito. Mas, bom, eu vou mostrar tudo aqui, gente. Eu fiquei rica jogando com né? Nunca nem joguei isso, tá? Bom, guys. Eu só vou comprar um efeitinho, aí eu finalizo tudo. Aqui, é, vou comprar um efeitinho, aí eu vou finalizar. Cadê? Efeito. Qual efeito eu pego? Para arma? A única. Vamos equipar ela. Cadê? Cadê? Brinquedo. Efeitos. Eita, vendo efeito. Por favor, Murder. Nunca uh, sou. Gente, vamos equipar todos os nossos brinquedos, só para me mostrar. Cadê? Voltar. Brinquedos. Não, não é aqui na loja. É aqui. Brinquedos. Nossa, pera. Então vamos tirar o sorvete botar coxa. Tirar isso aqui, botar isso aqui. Como que muda? Ah, vamos uma Comer um frango. E brincar com o nosso né? É a vida. Gente, vamos finalizando esse vídeo aqui. espera vamos pegar um sorvetinho. Tirar esse aqui e botar um sorvetinho. Gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Calma, como que era? Era barra, por Emojis. Aqui, ó. Barra e fio dental. Não foi? Que min loirinha do caramba. Me matou, confiei nela. Mas vamos lá. Mas então, pessoal, <risos> foi logo, logo, falou falou falou.